Oi! Águas cinzas e soluções integradas do sistema do Jeff Sandro. Estamos indo para a parte 2. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Na parte 1, um, a gente viu um pedaço do, do sistema do Jeff Sandro. Muito complexo a história toda. Eu demorei um tempo para entender tudo. Ele fez um, um desenho, me passou, e o desenho está aqui também para a gente tentar acompanhar as ideias de como é que foi feito todo o processo. Nessa parte 2, a gente vai avançar um pouco na, nas soluções que ele criou, envolvendo ali a captação de água de chuva, a formação de um pequeno lago, a produção de peixes, a utilização de camarões para fazer a parte do, do processo de limpeza do, dos nutrientes que estão presentes ali naquele, naquele efluente, o sistema de, de filtragem, a, a, a água aquaponia, a produção de alimentos por essa água cheia de, de nutrientes e a zona de raízes limpando essa água toda que volta para o lago. Vamos deixar o Jeff Sandro contar a história novamente. O retorno dele, ele volta por baixo com um cano de 40, cai aqui. O meu problema era aqui. ó Aqui ficava, quando ela descia aqui no fundo, ela tem várias retenções até chegar nesse nível, com pedras grandes, tijolos e aquelas telas fininhas de construção civil e areia aqui em cima aqui, e algumas plantas aqui em cima. Então, aqui saturava, que ficava com a água muito pesada, muito carregada e suja, né? Então, a matéria orgânica sempre estava em decomposição nesse ponto. Quando eu abri a válvula, professor, o que acontecia? essa matéria orgânica ela era descartada simplesmente no solo. E eu perdia com a matéria orgânica um grande volume de água. Então a solução ia foi colocar um sistema ali, impermeabilizar esse local, colocar um pequeno acesso para cá com um cano, aonde que eu faço a descarga de tempos em tempo, a matéria orgânica sólida solidifica e fica aqui gerando nutrientes para essas plantas e a água lentamente ela retorna, pro lago. Se aqui eu deixar ligar direto transborda, porque a filtragem aqui o filtro é bem lento mesmo, né? Então é uma vez por tempo determinado x, uma vez a cada 60 dias nós descarregamos esse material sólido aqui, beleza? Então a água, isso aqui é para descarga e limpeza essa caixa aqui onde sedimentos, as partículas sólidas. Então aqui que eu tava aqui, pessoal, que a gente tinha um problema porque depois que cai nessa zona de raiz, uma parte, ela desce o fluxo aqui, ó. E vai pelo cano aí até lá no fundo. Lá no fundo dessa desse sistema, ele aqui, ó, ele vai tem uma uma camada de pedra, depois aqui tem uma tela fininha, depois brita, e depois mais brita e a areia até ele chegar subir. E sair por aqui, naquela passagenzinha, e sair aqui, ó. Beleza? E fazendo esses, esse fluxo aí de novo. Só que aqui que tava o problema aqui, ó. Quando ela caía aqui, a matéria orgânica pesada, que as, as partículas em suspensão, que é as fezes dos peixes, os resíduos que tinha lá dentro do lago, ele ficava preso, ia saturando. Então ele, ele ia subindo isso aqui e. E todo sistema de acoponia tem esse problema, né? Tem que jogar fora essa água que tá aqui. Vamos supor que aqui tivesse aqui uns 50 litros de água, 100 litros de água. Então, ó, debaixo desse tronco aqui, eu tenho, removo o tronco aqui, camuflado ali, ó, tá esse registro. Então, toda vez que eu abri esse registro, saiu uma água aqui, ó, bem pesada, bem suja. Eu vou... Abrir aqui, ó, tirar, desconectar o cano para vocês verem como é que sai essa água. Olha isso aí, ó. É uma água suja, tá até preta, tá vendo? Porque a matéria é orgânica. Isso aqui é amônia pura. Isso aqui é tóxico para os peixes, para os camarões. Então esse tipo de material a gente tem que descartar ele. Então mais aqui tem uma, uma quantidade é, significativa de água. Como é que eu resolvi isso? copiando aí do, do canal Ciências Terra Nova eu usei o sistema aí de filtragem lenta então quando eu dou descarga aqui ele vai cair no filtro lento vamos lá para vocês verem como é que sai lá embaixo lá ah, a água então pessoal tá aí ó aquela água grossa pesada tá caindo aí ó, Nesse sistema de filtragem lenta então aqui não fica caindo água direta é só para limpar o fundo do decantador então aqui nesse tipo de solo tá vendo que o solo tá até preto aí tem várias plantas que vai absorver esses nutrientes dessa água. Com o quando eu desligar lá a, a válvula, o registro, né? Então essa água ela vai descansar aqui nesse solo e ela vai sair por ali, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó, onde que ela sai, ó. Ela segue um fluxo aqui. Aqui tá tudo impermeabilizado, tá tudo impermeabilizada com essa lona, tá vendo? É uma uma lona aí bem grossa, você pode ver que é, a parte de lá que tá com água direto aí, ó. Tá molhada a terra, né? Tá úmida aqui. E lá de cá, ó, que tem bastante tempo que a gente não abre o decantador, a, a terra tá seca por cima e por baixo provavelmente tá, tá molhada. Então é uma lona para lá e uma lona para cá, fazendo essa essa essa separação aí, né? Então depois de que a água passar ali, e sai, você vê que tem algumas plantas aí, ó. Como é que tá bonito aí, ó. É, Ela vai ser devolvida por aqui. Aqui embaixo, aqui tem um sistema de drenagem que sai nessa areia. Ele vai sair aqui em cima, aqui, No caso aqui, ó. Que aqui o solo tá mais alto, né. Ele vai despejar aqui no meio dessas pedrinhas ali, ó. Daqui a pouco, a água vai começar a filtrar e descer aqui, ó. Nesse, nessa parte aqui, ela vai despejar por ali. Tem um pequeno cano ali e vai cair aqui, ó. Então como a parte de lá é mais alta, então você tem um pequeno desnível aqui que vai jogar essa água aqui ela vai estar tá saindo bem limpa e voltar aqui para o dentro do, do lago. É uma forma aí da gente estar tá, é, melhorando a nossa captação de água, tá vendo? E ali ó, ela vai descer lá no fundo, vai manter ali retido os, os, os a matéria orgânica em suspensão, vai ficar no fundo essa matéria orgânica e suspensão eu abro essa válvula aqui que vai sair no filtro lento lá no fundo lá lá embaixo lá mas vamos seguir esse ciclo aqui que depois eu mostro o filtro lento lá que eu copiei do do nosso amigo Evandro Sanguineto aí do canal Sensas Terra Nova então ó, ela passou lá no fundo ela sai aqui ó, naquele cantinho ali e desce por aqui ó joguei até uma cebolinha aí então ela passa por aqui é uma zona aqui de retenção de materiais, material. É, partículas em suspensão, né? E ele vai seguir nesse fluxo. Aí ela sai aqui, ó, nesse outro sisteminha, ó. Tá vendo? Ali, ó, como é que a água tá bem clarinha ali. Passa aqui por essa zona de raiz. Olha o tamanho que tá esse agrião. Nem parece agrião. Parece um, um agrião gigante, sei lá, alguma coisa aqui. Tem N é, vegetais aqui, tem. É, Exemplo, inhame e assim vai. E ele passa por ali, sai naquela biquinha ali de madeira ali. Vem para essa parte aqui do laguinho aqui. E sai aqui, ó, nesse laguinho de camarões. Aqui eu tenho vários camarões aqui dentro aqui. Então eu estou usando a água e da chuva para produzir vegetais. Aliás, peixes, né? Seguindo o ciclo. Vegetais e camarões aqui. É, aqui tá meio complicado que eu tô com uma mão é filmando e outra mão é... É, e a outra mão livre, mas é meio complicado pegar os camarões aqui. Mas eu vou adicionar um vídeozinho aí uma parte, um recorte de um vídeo só mostrando os camarões para vocês. Depois que eu, esse camarão aqui, eu alimento ele aqui com ração, viu? Ração de peixe mesmo. A ração de peixe fica em suspensão e eles vão comendo aos pouquinhos. É depois de passar por aqui, ó. Tem alguns agriões, uns aguapés ali, a aguapé tiririca, aquele aguapé pequenininho, é pequeno, né? Ele passa. E retorna a água de novo no ciclo para o lago maior, beleza? Esse é o nosso sisteminha. Ela continua o ciclo, ela entra por baixo, sai por cima, tem plantas aqui, ela é uma cópia dessa, essa é uma cópia dessa. E eu retorno com essa água hoje bem mais limpa para um pequeno lago onde que eu tenho camarões. Esse lago aqui eu tenho os camarões. E ela, depois de passar aqui por dentro do Lago dos Camarões, ela volta para o Lago Grande de novo, retornando com o ciclo aqui. Dentro desse Lago Grande, além de peixes, também temos camarões aqui. Por que, que eu tenho camarões aqui? Tem muitos amigos que têm dificuldade para conseguir camarões. Então, para mim, conseguir doar para eles camarões é mais fácil eu tirar aqui do que eu ficar procurando camarão aqui, né? Então, é uma forma de eu estar ajudando as pessoas a conseguir. E, é, por incrível que pareça, na, no, nas casas de piscicultura que a gente tem aqui na região, região de esmeralda ou de contagem, é, eles não têm camarão. O pessoal não trabalha muito, não é muito fã de trabalhar com camarão, não. Então, é mais ou menos isso aí, nosso desenho. E aí, pessoal, você pode ver aí que a água está bem clarinha, tá vendo? O no nosso sistema... Bem clarinha mesmo que você vê a, a planta do aguapé lá dentro lá. Aqui tem bastante camarão nesse pequeno lago. E no lago maior lá tem bastante camarão também. Aqui é mais fácil de capturar. Eu vou capturar aqui, ó. Vou dar só uma pausa. Vou capturar um pouquinho de camarões aqui para vocês verem aí, ó. E aí, pessoal, com a mão mesmo foi possível. Coloquei nesse mini aquário aqui, ó. Rapidinho eu capturei ó. quatro camarões ali, ó. Olha ali eles aí, ó. Está infestado de camarão. O camarão de água doce é um animal que, que se reproduz muito, né? E se alimenta de resíduos, né? Ele vem aí do reino dos crustáceos. Muito fácil de produzir. Ele exige muito é calor, né? Em regiões frias seria mais difícil aí. É, pessoal que está no sul de Minas, no sul do Brasil aí, seria mais complicado aí. Mas quem está na região do norte, uma boa opção aí para fazer consórcio. Por exemplo, que nem eu tenho aqui alguns peixes dentre eles, é tilápia, é, matrinchã e assim vai. Pangaços, pirarara. Tem um bocado de peixe ali dentro daquele lago maior, né? Então os camarões aí, ele entra num consórcio aí de produção de alimentos. É o nosso amigo aí e professor Evandro Sanguineta, aí, ó depois que eu peguei as dicas aí no seu canal Ciência Terra Nova, nós conseguimos melhorar aí até a qualidade da nossa água, mas eu vou soltar eles aqui de novo, dentro do lago aí. Ok, então não esquece, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, o link do canal do Jeff Sandro, tá na, na descrição aqui embaixo, vai lá, se inscreve no canal e vem participar do grupo, né? nosso grupo no WhatsApp, o Jeff Sandro está lá também e pode tirar as dúvidas de vocês aí, caso queiram fazer um sistema semelhante em casa. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!